A ganha vida e começa a andar em um lago. Homem combate zumbis alienígenas na Nicarágua. Palhaços bizarros invadem um quarto. Vídeos bizarros extraídos da Deep Web preocupam internautas. Ana que revela algo perturbador sobre si mesma, confirmando a suspeita de muitos. Jovem possuída pelo demônio assusta toda sua família. Fantasma filmado andando em uma rua e muito mais. Mas antes, já vai deixando like para o YouTube dar mais destino.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 Imagine um dia você acordar e bater com esses bonecos de palhaços bizarros em volta da sua cama. Eu sinto que esses bonecos poderiam facilmente deixarem de ser bonecos. Eu nem quero imaginar o que aconteceria na sequência. Pizarro de uma mulher possuída, andando toda invertida, extraído da Deep Web. O que se passa na cabeça de quem produz esse tipo de coisa? Um vídeo que causa um certo desconforto a quem assiste. Aqui temos um vídeo baixado da Deep Web, onde vemos uma mulher deitada e dopada em uma cova estranha. E logo acima, um rapaz com um enorme galão. Agora veja o que está escrito nele. Sim, é uma substância corrosiva. Bom, as imagens tiveram que ser censuradas. Infelizmente nada restou para o velório, seu corpo simplesmente foi corroído e dissolvido que nem um efervescente no copo d'água. Me explicar o que aconteceu aqui? É impressão minha? Ou aquele boneco ganhou vida e começou a nadar? Certamente você nunca viu algo parecido em toda a sua vida. Estaríamos... Estaria este boneco possuído por uma força sobrenatural? Karen, usuária do TikTok, estava gravando o um momento de descontração com sua família, quando de repente, sua irmã começou a se comportar de uma forma muito estranha que assustou toda a sua família. Família! Vem, é? Lá foi ela rumo à cozinha, em seguida Karen também foi, e o que aconteceu lá te causará calafrios. <risos> I O N T comportamento desta jovem que parecia estar em completo estado de possessão demoníaca. Ela não recorda de nada do que aconteceu. Como não bastasse, semanas mais tarde, depois dessa possessão, Karen chegou em casa com sua família e bateram de frente com isso. Ei, hey, saiu! Tá precisa ser exorcizada o mais rápido possível. Essa aparência medonha é consequência do nível avançado e quase irreversível de possessão demoníaca. Oi, o meu nome é Ana. Ana Clara. E eu tenho... um segredo pra revelar pra vocês. Ahn... Uh... Há muito tempo que vocês já devem saber o que é, existem muitas especulações sobre. Mas é, é muito difícil receber esse tipo de comentário sempre. E eu não tenho mais como esconder de vocês e eu preciso contar isso pra vocês. Bom, eu não sou um ser humano. Eu não sou humana e eu espero que vocês entendam isso. Eu não sou um ser humano, eu não sou daqui, eu tenho marcas de que eu não sou um ser humano, eu não sou daqui. Eu sempre tento mandar recados pra vocês aqui, de coisas que andam acontecendo no mundo, de coisas que vão acontecer. Eu sou uma mensageira, eu tento passar isso pra vocês, mas vocês não entendem, eu não aguento mais esconder isso. É bizarro. Todo mundo já percebeu a minha aparência bizarra, o meu olho, as marcas pelo meu corpo. Vocês... Eu só falo uma coisa pra vocês. Tomem muito cuidado. A gente vai atacar. O que vocês viram agora é um dos vídeos mais assustadores já capturados por câmeras de segurança. Prestem atenção neste vídeo, pois certamente vocês ficarão impactados. Se materializa diante das câmeras. Ela caminha e logo desaparece no canto da rua. Eu quero saber a sua opinião acerca desta aparição. Haveria alguma explicação racional? Ou algo realmente paranormal foi captado. Um explorador urbano muito corajoso se aventura em um dos cemitérios mais assustadores que existem. Ele se dirigiu ao local para registrar algumas fotografias. Ele só não esperava que iria captar algo simplesmente aterrador. Nesta imagem, vemos um rosto translúcido fantasmagórico. Seria isso de fato um fantasma ou alguma falha na câmera? O que sabemos é que o explorador ficou com medo de seguir na empreitada. Uma mãe solteira havia acabado de mudar para uma casa isolada no meio do mato. Por isso, ela ainda estava vazia. Enquanto a mãe filmava seu filho acendendo a luz para dançar, uma coisa foi captada na porta. Algo que logo desapareceu. <risos> Logo em seguida, alguma coisa fechou aquela porta. Como se é possível se só havia uns dois no local e não estava ventando? Será que nesta nova casa habita uma entidade fantasma? Será que esta residência guarda algum segredo obscuro? No vídeo que se segue, mais um evento perturbador. Na ocasião, enquanto duas crianças estavam brincando no quarto, algo assustador se manifestou no fundo dele e podia ser visto através do espelho. Parece que eles estavam sendo vigiados por alguma entidade, como no filme Mama. Aqui temos um homem da Nicarágua travando uma verdadeira batalha contra zumbis alienígenas invasores.